E aí, gente, eu todos muito bem-vindos, é o Bigodonari, cara, hoje eu tô aqui, mano, pra fazer mais um vlog com vocês, mas o vlog de hoje é com uma ideia um pouco diferente, uma ideia que eu não costumo trazer aqui no canal, que vai ser uma trollagenzinha, aí você deve estar se perguntando quem que eu vou trollar e mano, nada mais, nada menos que Flakes Power, é sério pra quem acompanha o canal do Flakes aí, sabe que na temporada de verão, na casa dos youtubers de verão eu fui trollado umas duas vezes pelo Flakes ele fez dois vídeos me trollando e é sério mano, muita gente ficou com dó de mim, porque ele pegou pesado e eu até então, passou uns três meses eu não bolei nenhuma trollagem pra fazer com Flakes, mesmo vocês me pedindo muito, mas hoje sei lá eu acordei meio <risos> maléfico, a minha trollagem a trollagem que eu vou fazer no vídeo de hoje é sério mano, vai ser Épico demais, eu tenho certeza que o Flix vai ficar muito, muito, muito bravo Se eu conheço ele de verdade, mano Ele vai ficar bravo demais, vai sair xingando, vai Enfim Deixa eu contar então pra vocês mais ou menos o que, que eu vou fazer Mas antes disso, já desce aqui embaixo Deixa o seu like e também se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, beleza? Eu vou deixar aqui também, ó Minhas redes sociais, arroba jvfeio Me segue por lá, me acompanha por lá que é isso A trollagem vai funcionar da seguinte forma O Flex acabou de sair Ele foi numa concessionária com o irmão dele E eu, né, tive essa ideia de fazer essa trollagem com ele Porque quando ele chegar por aquela porta ali, a gente vai fazer essa trollagem, a trollagem vai iniciar a partir do momento que ele estiver aqui presente por quê? Todo mundo sabe que o Flix é meio desastrado, ele é meio assim cabeça dura, sabe? Ele esquece das coisas muito rápido, enfim, eu vou falar pra ele que eu preciso gravar um vídeo dentro do cenário dele, ali no setup dele, enfim e eu vou pegar o celular dele, eu vou dizer que eu preciso do celular dele pra fazer sei lá, um vídeo, pra gravar alguma coisa e eu sei que ele vai me prestar o celular dele, aí que vai começar a trollagem porque todo mundo sabe que o Flix e a Caju são chipados há muito, muito, muito tempo. Muita gente acha que os dois têm alguma coisa, mas os dois não têm. E é por isso que ele vai ficar bravo, porque eu vou pegar o celular dele, vou entrar no WhatsApp dele e vou começar a mandar algumas mensagens de amor, de romance para Caju. E a Caju vai ficar tipo... Hã? Hã? <risos> O que que tá acontecendo? <risos> mano, é sério e Quando ele ver isso, ele vai ficar muito Mas muito bravo comigo Mas assim, vai valer a pena Vai ser por uma justa causa Porque isso tudo faz parte de entretenimento <risos> Eu espero que vocês fiquem do meu lado Não fiquem bravos comigo Mas é sério, eu acho que vai valer bastante a pena Porque eu tô doido pra ver a reação do Flakes em relação a isso Ele vai ficar tipo, mano, o que que tu fez? <risos> e a Kaju vai ficar mais Boiando ainda na situação É sério, se você não achou essa trulagem Épica, eu não sei o que é uma trollagem Épica nesse Youtube, eu só espero Que realmente funcione a trollagem né? Que dê certo, que o Flakes Enfim, não saiba logo de começo Mas eu tenho certeza que vai funcionar Porque eu já fiz alguns testes com ele Geralmente eu uso o estúdio ali pra gravar direto Eu pego o celular dele um monte de vezes, Então ele vai achar que tá tudo normal Que é um dia normal como todo outro Mas é um dia normal, tirando eu que acordei hoje Com o espírito de trollagem <risos> tá tudo certo, vou mostrar um pouco pra vocês aqui da casa, pra eu mostrar pra vocês que eu tô sozinho realmente, eu já liguei até a softbox aqui no estúdio do Flex eu só tô esperando ele chegar mano, aí eu já vou fingir que eu vou tá gravando essa cadeirinha aqui, vou pedir o celular dele e a gente vai começar essa trollagem de vez e vamos ver o que que vai dar galera, é o seguinte, vai dar certo eu já consegui o celular do Flex aqui eu falei pra ele que eu precisava gravar um vídeo de Clash L que a loteria do meu celular tinha acabado e o doido caiu, eu tô falando meio baixo porque enfim, não começou a trollagem ainda eu vou me estabilizar aqui certinho, vou enfim, fingir que tô gravando um vídeo de Clash Royale Mas eu vou entrar em WhatsApp e eu vou mandar mensagem pra Caju, bicho Já tô aqui com o celular do Flix nas minhas mãos A gente não vai jogar Clash Royale, nada Esse vídeo não tem nada a ver com Clash Royale Mas, seguinte, vamos entrar aqui no WhatsApp E olha, O já tava falando com a Caju 4h13, né, agora são 4h18 e, e ele tá falando aqui com a Caju é sobre um assunto, mano Que eles vão viajar, ele, a Caju e um os outros youtubers Pros Estados Unidos, vou até mostrar um áudio aqui pra vocês Sim, cara É, tipo, dá pra gravar uns vlogs, não dá pra, sei lá é, comprar as coisas, né Então, top Dá uma olhada depois Enfim, eles estão planejando essa viagem aqui Pros Estados Unidos, por isso que eles estão conversando direto E a gente vai tentar introduzir Um assunto romântico nessa história aqui, né, mano Olha aqui, vou botar Caju, tá de boa aí? Hehe. <risos> Vamos ver, vamos esperar ela responder, mano. O Caju tá de boa aí. Eu não sei se o Flix montaria bem assim. Eu acho que talvez não, mano. Mas enfim, eu, eu já tô ficando envergonhado por ele. <risos> vamos ver se ela vai responder. Vamos, Caju, responde esse negócio. Caju tá me deixando nervoso. Ó, ela tá digitando, galera. Caju Carol, Caju TV. Alô? Diga. <risos> então. <risos> Mano, eu tô pensando aqui no que eu vou escrever pra tudo isso, tô ficando vermelho, é sério, eu tô ficando com vergonha por isso Beleza, ela botou, alô, diga Galera, já digitei 300 vezes aqui, eu tô nervoso, mas eu vou botar o seguinte Então, quer saber o real motivo dessa viagem pra mim? <risos> Eu vou começar de, começar de leve, não pode começar já assustando, entende? Pra ela saber que ah, não, tá tudo certo, que eu só estou falando alguma coisa. Quer saber o real motivo dessa viagem pra mim? Quero ver se ela é ligeira, se ela é esperta. Ai, mano, que engraçado isso, cara. Fazer compras. Também Só que tem outro... Qual a palavra que eu falei que eu ia usar? Não é lance, não é nada Só que tem outro motivo nisso Também Só que tem outro motivo nisso Onde? tá gravando? Tô gravando tô Vem cá, vem cá, vem cá, cá. Entra, entra aqui Tô trolando o Flix tô carregando o celular dele dizendo que eu Tô gravando um vídeo pra chegar aí, você tá trolando o meu Nossa não, não, não. Eu acabei de começar, eu vou ter que ajudar. De boa aí, ela diga, Então, quer saber o real motivo dessa viagem? eles estão conversando, tava conversando sobre a viagem pros Estados Unidos. Isso, É. Aí ela voltou, fazer compras, então me ajudou, me ajuda Eu vou ter que também. Só que tem outro motivo nisso. Tá? acho que tá bom? Tá. Tá, beleza. Eu sou bom com mulheres. Não, não. vem cá Tu vai uma dessa filmagem <risos> junto, galera. Então acho que eu devo mandar outra mensagem hum. ou não. Espera, espera ela responder. Ah, ah, beleza, só. cara, eu tô nervoso. Então então que pode pode eu, eu tô É sério, eu tô tremendo, mano. Eu tô que Oi? Onde que tá? aí. Tu não viu o meu jeito? Eu não vi. Tá machucado ali, beleza. Ó, o Dudu tá me ajudando, galera, porque eu, eu tô eu tô destreinado essa parada, mano. Eu não sei mais nem conversar com ele, não sei como falar isso pra você. Ó. O Dudu entende de trollagem, galera O Dudu entende das coisas, entende? De, de mulher Tá me incomodando Não, incomodando Opa, Opa, outro, ou outra. Isso, Uma coisa que o Dudu não entende deixa, deixa eu ficar tá um, um pouco nervosa eu, ó, eu realmente não sei como falar isso pra você Mas ultimamente tá me incomodando muito Aqui não sabe, a Kaju fiz há muito tempo atrás Uma trollagem com o Flex, Ligando pra ele, dizendo que tava apaixonado por ele E o Flex assim caiu direitinho, tá ligado? Eita, Dessa Dessa vez eu tô muito nervoso. <risos> eu tô, nervoso. Eu tô, eu tô muito mensagem muito assim, mano. É. Ai, que nervoso. Todo mundo leva sempre na zoeira. Isso, boa, boa. Por a gente sempre brincar com esse tipo de coisa e eu até tava conseguindo relevar, mas agora tá realmente complicado. Tá me fazendo muito mal esconder isso. Boa no <risos> ah, <risos> Moleque! Leque, Não, tá, mano, tá Pera, funcionando. A Kaju ela tá, tá tipo assim, o que que tá acontecendo mano? Tá, tipo, a gente espera aqui, ela vai rir. Se ela não rir e não falar, não, tipo... Mas eu vi isso aí, a gente fala... Não, o vídeo. O vídeo é, a gente vai no vídeo. Então, Flix, é que eu também tava a gente pensando, gente E aí, a gente o <risos> que que deu? É, ó, é que os dois são muito brother, vocês não tem noção. É, a Kaju é muito brother do Flix. Aí ela tá assim, nesse assim, se o que que tá acontecendo? Ó, vou te pedir uma coisa. <risos> Vai a mensagem, tá me dando agonia já. Tenta, Ai meu Deus. Tenta me levar a sério uma vez na vida. Nossa, mano do céu! Mano do céu! Realmente leva a sério o que eu vou te falar. Vou botar em maiúsculo. Não, tá Isso, o conversar com vai de Carol, tá? Chama de Carol, ah, porque o ah, Fleix não tá coisando chama de Carol. Eu vou te falar. Eu sou extremamente apaixonado ela. Vai, ela, já vai, ela, ela vai se ligar nessa. Apaixonado. Aqui ó, só ligar ali ó. Opa, apaixonado. Por você, mano. Esse mano aí até que deu um bom, porque os dois têm esse papo muito eu masculino, sim. entende? Eu a gente por você, mano. Mais que amigos, eu penso fala em. Fala sobre você. A viagem agora. Em você. Todo dia antes de dormir. É. E a gente fala sobre a viagem agora. Emenda da viagem. E, e é por isso que eu, que eu quero. Não é trollagem, tá? <risos> é, não é vou tirar, cara. Não é trollagem. A <risos> realmente <risos> O que que houve? Eu vi o WhatsApp web seus otários Ô oh, mano, que que Não, mano, calma aí oh, Calma aí Pô, tá pegando <risos> um beatclash é pra gente chamar a gente aqui Esquece, tá aí na hora do que eles falaram oh, cara. Era o João, mano Nossa, mano, quase É burro, mano, tu não tirou do WhatsApp web e é do notebook sua mula <risos> Nossa, <risos> mano Quase! Caramba. Mano, deixa a gente terminar o nosso videozinho, não, cara. tá é um canto legal. Ataro, mano, ah, mano mas tava criando um clima agora, Flake. Vocês oh, falaram o eu queria não WhatsApp. Eu tava com dó de pegar o celular porque eu achei que tu ia usar pra gravar. Eu falei, ah, vou ver no notebook. <risos> aí é. nada a Caju teve a reserva de mensagem. Eu tava, eu tava gravando meu vídeo. Aí eu não tava falando flash. Mano. A Caju chamou. A Caju chamou em cima. Dando em cima de ti, Flake. Coisa fia. A Caju começou ah, a chorar. imaginei. O que vocês mandaram? Deixa eu ver. Bom, galera, eu peguei o celular aqui do Flix de novo, vou mandar um áudio, me desculpando pra Caju aqui, vou mandar um áudio com vocês. Caju, eu queria te pedir desculpa aí pela sua trollagem, do Dudu acabou entrando na cena também, acabou cooperando um pouco, mas obrigado aí, manda um salve pra galera, estamos ao vivo aqui nesse <risos> vídeo. Uhul! Ó, oh, sem zoeiras, zoeiras à parte. Quem apoia a Caju e o Flakes, deixa o like. <risos> <risos> <risos> de like, de like, de like. Valeu, Dudu, pela participação aí. Não foi nada combinado. O Dudu chegou aqui do nada, mano. Fiquei, eu tava vermelho. Eu tava tremendo já. Na verdade, tô meio nervoso. <risos> Pensei que o Flakes ia ficar um brabaço. Mas não ele conseguiu ver ali no, no WhatsApp. E, mano, mas tá tudo certo. Pelo menos funcionou. Conseguimos enganar durante um tempinho aí a Caju. Ela já tava quase caindo aqui, ó. Vai que. <risos> mano, muito engraçado isso, cara. Bom, não foi dessa vez que a gente conseguiu desencalhar o Flakes né? Não conseguimos resolver essa história esse, Essa chipagem Caju e Flakes Mas quem sabe um dia <risos> Brincadeira galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de entupir aqui embaixo De like, estoura esse like aqui Se inscreva no canal também se você for novo por aqui Também passa nas minhas de sucesso Vou deixar aqui embaixo, rouba já ver feio É nóis, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto e valeu!